E agora vem, se uma... o então vai fazer. Vai, ah, então faz. E aí vem, pois eu sou o teu Vai é fazer Cai de sol Lá Pode ser assim, tá?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 certo de prima consegui <risos> que tocar devagar é complicado viu cheguei aqui eu vou para parte B agora faz o sol de novo ré tá aqui ó cai no sol de novo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 Parte cai no Si menor.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 né